e em favor de todos aqueles que, pelos quais nós estamos clamando, e em favor da nossa família, em favor da sua igreja, do seu povo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço. Eu te louvo por estarmos na tua presença, pela oportunidade que nos concede, pelo teu grande poder. Abençoa, meu Deus, os lados das famílias aqui representadas. Abençoa também todos aqueles que estão participando da campanha dos votos. Coloca, meu Deus, as tuas mãos sobre eles. E abençoa com toda a sorte de bênção. Eu repreendo toda a força do mal, toda a força das trevas, toda a obra contrária à Tua palavra. Eu repreendo em nome de Jesus. E peço uma bênção especial sobre todos aqueles que estão participando dos votos, aqueles que precisam, meu Pai, de uma, de uma resposta imediata. Que a Tua mão poderosa se estenda. E que o Senhor venha fazer uma grande obra na vida dessas pessoas. E na vida da das pessoas pelas quais elas estão clamando. Meu Deus, eu oro por aqueles que têm colocado o seu nome na nossa oração, aqueles que têm colocado seus nomes nesses cadernos, e aqueles, meu Pai, cujos nomes estão no nosso WhatsApp, também no nosso Face. E também nos comentários do YouTube. Manifesta-te, oh Deus, e realiza uma grande obra na vida desta pessoa. Na casa, na família, eu repreendo o espírito da enfermidade, o espírito da morte. Envia socorro do céu, socorro da terra. Amarra no abismo valente, meu Pai, que tem causado dor, que tem causado enfermidades nos lares, nas famílias na raiz da doença e consome com ela e dá vitória pai, a todas essas pessoas em nome de Jesus, abençoa também a nossa nação ao estado nossa cidade, bairro e rua onde moramos, abençoa aqueles meu pai que estão hospitalizados Aqueles que estão em casa, mas estão sofrendo dores Coloca a tua mão sobre a dor A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores As nossas enfermidades foram levadas sobre ti no cavalo E eu peço uma bênção especial Para aqueles que estão participando, meu Pai, comigo desde 2020 Aqueles que estão há algum tempo e Aqueles que começaram hoje Oh Deus, estende as tuas mãos sobre eles e dai vitória Concede a bênção E aqueles que estão participando da campanha apanhando os votos, que nada falte para eles, mas que o Senhor venha suprir-nos em tudo, em tudo para a glória do Teu nome. Visita as dispensas, os armários, as geladeiras e envia, meu Pai, toda sorte de provisão, de livramento, meu Pai, de proteção. Abençoa aqueles, meu Pai, que estão trabalhando, derrama bênção sobre eles, meu Pai. Guarda e proteja eles nos seus devidos trabalhos e ajuda eles a vencerem em Teu nome. Deus, levanta aquele que está caído no caminho, desperta aqueles que dormem, toca naqueles que estão a. Acomodados e desapercebidos Manifesta, Deus, o teu poder Visita os albergues Visita, meu Pai, os orfanatos Os asilos As casas de recuperação Meu Deus, toma em tuas mãos Envia socorro do céu para esses jovens, para essas crianças, meu Pai, que estão vivendo nas ruas da cidade, que não tem, meu Pai, onde morar, que estão vivendo ao relento, meu Deus, tem misericórdia daqueles que estão ali naquela Cracolândia. Dá sabedoria às autoridades constituídas do Estado de São Paulo, para que possam, meu Pai amado, saber o que fazer com aquelas pessoas e que o Senhor esteja com eles dando sabedoria para que aquela, aquela situação no, no centro de São Paulo seja solucionada manifesta o Teu poder. dá livramento, Pai, pelo Teu grande poder, para a glória do Teu nome. Abençoa o nosso lar, nossa família, abençoa a igreja ali onde estamos, cada um dos irmãos, cada uma das irmãs. Meu Deus, socorre, meu Deus, liberta. Abençoa o Ministério Brasil para Cristo, ao qual pertenço. Não só eu, mas também a minha família. Abençoa, porque esse Ministério é Teu, foi levantado por Ti na terra, Senhor. Por isso, toma conta desse Ministério e de todos aqueles meu Pai que estão na liderança, faz a tua obra, dá sabedoria, dá discernimento, entendimento. Que cada um, meu Pai, possa pedir direção do Espírito Santo de Deus para realizar a tua obra na face dessa terra. Meu Deus, eu te peço, eu te louvo, eu te agradeço, porque até que o Senhor tem nos ajudado, continua conosco, guardando, livrando, protegendo de todo e qualquer cilada do inimigo. Guarda, Senhor, meu lar, guarda minha família, guarda a tua igreja, teu povo na terra, fortalece, sustenta e livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre Meu Deus, nós oramos em cima da palavra que está lá em Jó 42 Nós clamamos a Ti por restituição Assim como o Senhor restituiu a Jó Tudo aquilo que o inimigo lhe roubou Tudo aquilo que o inimigo tirou dele O Senhor restituiu duas vezes mais Então Senhor, que haja também na nossa vida A restituição de tudo aquilo que o inimigo nos roubou De tudo aquilo que nós perdemos meu Pai, muitas vezes por descuido Senhor, traz restituído para nós tudo, tudo que nos foi roubado traz de volta traz nas nossas mãos Duas vezes mais, não deixa pai, o inimigo continuar roubando, não permita, lança ele no abismo, destrona ele pelo teu poder e nos abençoa com toda sorte de bênção. Nós te rogamos, nós te suplicamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.